eu quero falar a respeito das dores internas daquilo que você sente e mais ninguém sabe é só tua é uma coisa que a gente carrega para todo lado e que às vezes aquilo vem forte que pouco vem fraco mas ele está lá todo instante judiando de nós. Então o que acontece é nós temos uma estrutura de pensamento nós temos um jeito de pensar que vem da infância e agora eu estou adulto e eu quero uma, um outro tipo de resultado, e, às vezes, não consigo ter. Então, existem pessoas que querem se tornar amáveis, que querem se tornar doces, querem conquistar um relacionamento, mas têm dificuldades. As pessoas se afastam, ou por medo, ou por vergonha, não importa. E a gente sempre fica martelando e não consegue chegar lá. Eu atendo pessoas, muitas pessoas ligam para mim. Eu converso com muitas pessoas durante o dia. Então eu sempre encontro aquelas pessoas que estão com aquela dor de que a, o marido foi embora, a esposa foi embora, foi abandonado, está triste, né? E a pessoa que age de um modo diferente. Bom, por exemplo, que nem eu, né? Cara, eu estou cansado de ficar buscando uma coisa, buscando outra, buscando outra. Mas eu fui lá na minha infância programado para isso. Quando eu estou conseguindo alguma coisa, baixa um, um, um, um raio em cima de mim e eu começo a fazer outra. E se você olhar as pessoas de sucesso, elas fazem uma coisa mil vezes. Eu, padrão 7, faço uma vez mil coisas. Então nunca vai chegar lá. Mas essa briga está dentro. E a gente não percebe quando isso acontece. E isso acontece também para as pessoas que estão com um relacionamento, começa um relacionamento e não vai, começa outro e não vai. Ou fica dentro do mesmo relacionamento, um relacionamento abusivo, e fica lá. Né? Fica gostando do sofrimento. Então, nós estamos programados para viver o que nós temos que viver. E existe um modo, existe um meio de fazer essa mudança. Quando você faz aquilo que nós chamamos de sacrifícios conscientes. É quando você afronta esse teu modo de ser. Dói. Dói pra caramba. Quando você descobre quem você é e você começa a afrontar. Mas é a única maneira de você fazer uma mudança. Porque o nosso... O nosso problema vem lá na frente, lá na velhice. Eu vou plantar tudo um caminho que vai estar errado e lá daí eu vou querer colher frutas, né, maravilhosas, flores, não vai ter. Aí isso independente, nós não estamos falando aqui de dinheiro. Né? Tem pessoas, o padrão 3 vai morrer rico, mas vai morrer cheio de contradição e vai morrer sozinho. Se ele não alterar o trabalho dele, se não fizer essa mudança. Então, saiba que... Estar sentindo essas coisas ruins, essa briga interna, essa dor, ela é comum. Todas as pessoas têm. Alguns mais fortes, outros não. Geralmente quem tem mais uma dor mais fraca é porque ele está tampando de algum jeito. Ele está fugindo daquilo, certo? Então é, comece a observar os sentimentos que você tem. mas a observar, não, agora eu tô alegre, agora eu tô, triste, agora eu tô com raiva. Isso aí vai ajudar a mudar você, Nessa briga interna. Comece a observar e diga assim, o que você quer para você? Se aquilo que você está sentindo é bom ou não. Beleza? Aí muda isso aí. Eu espero que isso aqui tenha sido bom, que você tenha gostado, né? Um, coisas filosóficas. Mas compartilhe aí no, no YouTube, marca aí inscrito, vai na rede social e nos acompanhe. Beleza? Ó, de verdade, um beijo no coração de vocês. Tchau. Fui.